A situação é confusa, por quê? Por falta de previsão regimental. Então o que, que resta? Foi Uma sugestão que eu tomei a liberdade de dizer, mas presidente, até um telefonema pode resolver. Não, mas eu não vou resolver atra através de telefonema, eu vou resolver de outro jeito. Então a impressão que eu tive é que acertadamente o presidente do Senado está tomando um contato com o Supremo para ver como é que faz a partir de agora. Eu acho que a situação institucional já está tão complicada, tão confusa, que nós não, não devemos exacerbar mais essa situação. Então nesse particular eu dou razão à prudência do presidente do Senado. Ele vai tomar um contato e ver de uma forma amigável, amistosa, como fazer.